houvesse um meio de você transformar você, de fazer você ser quem você realmente quer ser. Gostaria de te conhecer? Beleza. É com isso que nós trabalhamos aqui na academia, né? Eu, Afonso Ferreira, sou um entusiasta, um estudioso de Gurchev e do Quarto Caminho. Ele me fez encontrar os caminhos de como mudar a mim. Eu era uma pessoa muito insegura, muito triste, muito tudo errado, não sabia quem eu era, não sabia que eu queria, descobri isso aí 52 anos. Então, assim, ó, nós vamos fazer uma série de vídeos que trabalham das nove fraquezas da personalidade, nove fraquezas do homem, e eu vou numerá las aqui para você, para você ir assistindo os vídeos, saber se você perdeu algum deles ou não. Então, o primeiro estudo que nós faremos, o primeiro, é, o primeiro vídeo que nós vamos fazer, trata da fraqueza da personalidade. Eu vou ler para que não mais fácil ler do que eu estou tá memorizando. E assim eu não esqueço também. Então, primeiro deles, fraqueza da personalidade. O que, que significa isso? É a incapacidade que o homem tem de manter um compromisso ou promessa. Ele promete coisas, ele fala para ele mesmo. Amanhã de manhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, vou na academia, vou é, ler um livro e ele não consegue cumprir. A segunda fraqueza é a falta de compreensão. em comp significa incapacidade de compreender os verdadeiros sentimentos e necessidades das outras pessoas. Tudo que eu olho na outra pessoa, tudo não, né? Mas a maior parte das coisas que eu olho na outra pessoa, eu digo assim, ele está errado nisso, ele está fazendo assim, errado, eu faria assim. Então, nós não conseguimos entender verdadeiramente a outra pessoa porque ela age daquele modo, porque ela é assim. Eu consigo sentir as minhas dores. Eu penso que eu estou certo, e o outro lá, ele está errado. Ah, como é que ele foi fazer isso? Não se sabe. Talvez se eu estivesse lá, também faria a mesma coisa. O terceiro é a fraqueza da falta de decisão. O que significa isso? Incapacidade de tomar decisões e escolher um caminho para a sua vida. Eu trabalho com isso aqui, né? eu trabalho com o método, acho que o zenegrama e quarto caminho. A primeira coisa que eu faço quando chega um aluno para mim, ou quando eu tenho uma pessoa que eu quero, né, vou atender, um consulente, digamos assim, eu pergunto, o que que você quer para sua vida? A pessoa não sabe dizer. Elas falam as coisas genéricas. Ah, eu quero ter um carro, uma casa, uma bicicleta, uma mulher bonita, eu quero um homem bonito, e, sabe? Mas, ah, e o que, que você quer para você? Por que você quer isso? Tem um aluno meu que chegou aqui, dois na verdade, dois alunos aqui que chegaram, Umas diferentes, um deles diz, qual é o teu objetivo de vida? Ah, eu quero ter 100 milhões de reais. E o, cara, e o outro também, mesma coisa. Ah, meu objetivo é ter 100 milhões de reais. Aí eu perguntei: mas para quê? Eu quero ficar espantado: como assim você pergunta para quê? Eu quero ter 100 milhões. Ah, mas para que você quer 100 milhões? Entende? Então, a pessoa não sabe o que ela quer para a vida dela. O que me ajudou nesse trabalho que eu vendo hoje, que é o trabalho do método, achei é exatamente isso. Eu não sabia o que eu queria para minha vida. Meu pai era um homem que sabia, ia ficar rico, Ele morreu cedo, mas ele aos 42 anos já deixou o um patrimônio, é, ele é um padrão, ele é tipo 3. Então é, eu não sabia o que eu queria, é, a maior parte das pessoas querem ser médicos por causa do dinheiro que eles recebem, as pessoas dizem, ah, eu quero ser médico, não porque ele gosta. Que aqui onde eu moro Nos lugares onde a gente né, conhece aí no Brasil ah, O cara quer ser médico Ele está com uma fazenda Comprou uma indústria, construiu uma fábrica Comprou hotel, comprou não sei o que lá entende? Então as pessoas não sabem exatamente o que quer. O quarto É a fraqueza da falta de persistência É A incapacidade De continuar trabalhando em algo Por muito tempo Mesmo que seja importante As pessoas desistem antes do tempo por que, que as pessoas ficam ricas, né? Os padrões três ficam ricos? Porque são persistentes, ele fica lá, ele fica se martelando. Eu, graças a Deus, e aí esse trabalho aqui que eu estou fazendo, que no quarto caminho, eu parei de pular, mas cara, eu inventei mais de 20 produtos, desenvolvi mais de 20 produtos, né? Inventar é outra história, copia daqui, copia de lá e daí. Desenvolvi mais de 20 produtos, patenteei dois, nunca cheguei a lugar nenhum não consegui construir patrimônio nenhum porque a toda instante que tinha uma dificuldade eu pulava para outra coisa, pulava para outra pulava para outra até nos relacionamentos, a gente está namorando uma pessoa muito batuta e daqui a pouco olha lá oh, aquela lá tem o joelho é mais bonito, aquela é mais simpática e aí você vai ficar na dúvida se você continua com essa pessoa ou não então nós não temos uma persistência naquilo que realmente eu quero às vezes eu sei no termos do dinheiro mas não sei em termos de pessoas e, bom, e aí vai fraqueza da falta de honestidade é a incapacidade de ser honesto consigo mesmo e com os outros né? quantas vezes eu falo para os outros uma coisa para ficar alegre para ele para eu não me machucar, para não machucar ele não, eu vou lá assim, ó, esperar que eu vou lá conversar contigo e não vai Ó, amanhã a gente vai fazer tal coisa e não faz entende? então, e honestidade é ser honesto com você, né? falar aquilo que você quer, aquilo que você pensa não é necessário magoar as pessoas usam isso, falam o que eu penso e sai magoando. Não, não é isso. Né? Falar o que pensa é saber se expressar, né? falar com calma, com carinho, e dizer assim, ó, eu quero isso, eu não quero. É, outra, que eu penso que é a pior de todas, é a falta de coragem. Essa é uma fraqueza extremamente forte. É A incapacidade de ver as coisas como elas, é, é a incapacidade de enfrentar os desafios e medo das vidas. Cara, vocês não têm ideia de como vem participantes aqui eles querem estabilidade, ah, eu quero estabilidade financeira, eu quero estabilidade no emprego, isso não existe, não existe, muda o governo lá, muda tudo, então aquilo que era estável, que ia funcionar, não é, a estabilidade está dentro da nossa, nossa cabeça, né? a falta de coragem, o medo está dentro de nós, então atrapalha, você não consegue ser quem você quer, às vezes está num casamento ruim e continua com medo de ficar sozinho, né? Tem uma empresa que não vai muito bem, está com medo de experimentar. Observe que aqueles que conseguem fazer. Que, que, que fugiram do medo são as pessoas que realizam e vivem a vida de verdade. Mesmo que dê errado. é né? melhor você né, experimentar o novo do que você ficar aí nessa mesma coisa. Quantas pessoas que você conhece que trabalham 20 anos, 30 anos na mesma empresa? Meu Deus do céu, se for o dono, aí também. Mas entende, bom, também, né, talvez um diretor, um cara que ganha muito bem lá, dinheiro, tudo bem. Mas ele não pode ter medo de mudar. Agora, tá cheio de gente que, pela segurança, fica preso lá num determinado lugar, né? Na Bíblia se condena a falta de coragem, se condena o medo. Tem várias passagens, né, não vou lembrar agora, nem vou falar sobre isso, que não vale a pena. Não vale para não entrar no assunto aqui agora. Outra coisa é a fraqueza da falta de harmonia, é a incapacidade de encontrar equilíbrio e harmonia em sua vida. Ah, cara, depois que eu conheci este método, depois que eu conheci isso aqui, eu encontrei harmonia, encontrei paz. Eu consigo ir na igreja e não ficar lá batendo o dedo e ficar esperando né, a hora de sair. Eu nem ia na mesa. Sabe? Hoje eu vou na igreja, vou na missa, ah, encontro paz, aquilo está tudo bem. É, eu tenho, às vezes, dificuldades, às vezes eu gasto mais do que devia, ou eu faço investimento, tem pessoas que às vezes não me pagam, fura meu fluxo de caixa, entende? E, em épocas passadas eu ficava desesperado. Em épocas passadas eu abandonava o que estava fazendo e ia procurar uma outra coisa, que é aquilo lá que dá dinheiro. Sempre assim, sempre dinheiro dá lá. E não é por aí. É, então essa fraqueza da harmonia, de você encontrar paz interior, quando está todo mundo querendo se matar, morrer... É, com essas coisas políticas que estão acontecendo agora, né? é o início de um novo governo aqui. Então, encontrar paz. Aí você encontra objetividade, você encontra, é, você encontra tranquilidade para boas decisões. O próximo, o oitavo, é a fraqueza da falta de objetividade. Incapacidade de ver as coisas como elas realmente são. É inacreditável o desequilíbrio dos centros de inteligência, né, do fazer, sentir e pensar, nós enxergamos as coisas erradas, da maneira errada, incorreta. Hoje eu estava na missa, hoje é um domingo, eu fui à missa lá e eu vi quanta paz, mas eu estava em paz. Agora, quantas pessoas realmente estavam lá e estavam em paz, estavam lá assim doidos para ir para casa, que mais preocupados, o que vai ter que fazer, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Né? Então, a pessoa não consegue enxergar que você está, às vezes, num momento difícil, mas já enxerga como tudo difícil, ou enxerga sempre as coisas difíceis, ou pelo contrário, eu na minha vida sempre enxergava da maneira: tudo é fácil, né? ela fazer, me arrebentava inteiro. Então, essa é uma falta de, de você enxergar as coisas como elas são, dar a real dimensão daquilo que você está vivendo. E o nono é a fraqueza da falta da lembrança de si. É a incapacidade de estar presente no momento e consciente de si mesmo. Então é, nós esquecemos do momento. E a gente fica ou no passado remoendo as coisas que passaram, ou as coisas que vão acontecer e que eu vou fazer acontecer. E não estou ali, vivendo aquele momento. Quando você estiver tomando um sorvete, né, com colherinho, seja do jeito que for, esteja tomando o sorvete. Quando vai tomar banho, não fica lá. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Tome banho. É só isso, nada mais que isso. Quando for comer, coma. Aí você vai ter uma vida diferente. Então, pessoal, se você trabalhar essas fraquezas, garanto a você que a tua vida vai mudar. Totalmente, totalmente. Vai mudar de verdade, como mudou a minha. Eu tenho muita coisa, ainda não sou... É, ainda está no começo, faz 16 anos, mas hoje eu realmente enxergo como as coisas são. Numa festa que eu fui ontem, uma festa de... Um pessoal um amigo meu que chegou aqui para Páscoa, eles são de Curitiba e vieram para Camorão. E daí eles estavam lá falando uma porção de coisas sobre trabalho, sobre empresa. Então, como eu sou um conhecedor do Ereagrama, eu sabia exatamente o que cada um pensava e como ele funciona. Mas não adiantava, eu nem começava a falar para eles explicar alguma coisa, porque ia só atrapalhar eles Eles pensam que estão certos e vivem num mundo pequeno. Quem trabalhar essas nove fraquezas vai ampliar o seu modo. Você vai ser livre para ser quem você quer ser. Pessoal, espero ter sido útil nesse vídeo, ficou longo, mas vale a pena. Então, essas fraquezas serão trabalhadas. Vou fazer estes nove vídeos, né? vou, ter, vou ser objetivo e vou falar comigo né, mesmo, né? fazer hoje ainda, e vamos ser liberadas aí aos poucos, tá ok? Um grande abraço, um beijo no seu coração, muita felicidade, siga este caminho que eu garanto que vai te ajudar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? escute ele duas, três, quatro vezes, para você poder realmente identificar cada uma das fraquezas, siga-nos nas redes sociais. Um grande beijo, um abraço para todos vocês, e até a próxima oportunidade.